Qualquer coisa você vem. Olá, pessoal. Foi. Tô tentando. Notificaremos ao vivo. Verificando a conexão. Oi, gente. Boa tarde. Vamos começar mais uma live. Hoje falando com a doutora Mônica Romero. Vou aguardar ela entrar. Boa tarde. Vamos esperar a solicitação da doutora Mônica para que ela possa entrar. Para a gente começar a live. Olá, Aline. Olá, Poliana. Andréia. Vamos falar um assunto de bastante interesse. Oi, Ana. Olá, Dante. Tudo bom? Saudade de vocês. Estamos numa fase, numa época de bastante preocupação com todos. E vou conversar com a doutora Mônica em relação aos nossos as novas diretrizes. Lembro da Imã, lembro da Rebeca. Cadê a doutora? Estou aguardando a doutora Mônica entrar, para que a gente possa combinar, e já chamar, e vamos começar a conversar. Novas diretrizes em relação aos atendimentos, como a gente recepciona os pacientes, quais são as novas mudanças que a gente pode fazer dentro do consultório, Olá, Eric, Carol, Carol, Aline, tudo bem? Dani. Vamos lá. Doutora Mônica deve estar entrando. Ainda não vi, Doutora Mônica, para poder chamá-la. Mônica, você está por aí? Não, ainda estou aguardando a doutora. Olá, Mônica. Vou te chamar. Pra gente poder... Agora sim. Agora vai, Mônica. Aguardando, Mônica. Conectando. Olá! Oi, boa tarde! Tudo bem? Tudo bom e você? Tô arrumar aqui para não ficar esse reflexo. Acho que está todo mundo te enxergando, todo te mundo ouvindo. Feliz. É, uma satisfa... que sim. é uma satisfação, Mônica, eu ter a possibilidade de conversar com você. Eu quero só fazer uma prévia que nós somos contemporâneas de universidade, estudamos Verdade. praticamente juntas. E desde então eu segui para um rumo, que é a estomatologia, e a doutora Mônica Ribeiro seguiu para o rumo, que é a saúde pública, a infectologia, ela faz controle de infecção, trabalha com TSB, com ASB, desde sempre, né Mônica? Desde que me formei, <risos> 33 anos. Olha aí, então é igualzinho. Então eu vou primeiro pedir para que você se apresente, para que todo mundo saiba do seu trabalho, <risos> compreenda a sua importância no nosso meio hoje, que você é uma doutora extremamente clínica, atende pacientes diariamente, está sempre envolvida com novidades e cursos em relação à biossegurança, para que a gente possa ter um trabalho de extrema qualidade. Eu confio demais no teu trabalho, na, no seu, na sua competência, por isso que eu gostaria que você dividisse comigo e com todo mundo que você conhece, que eu conheço, essa nova diretriz ou essas novas mudanças que nós temos que fazer para que a gente possa dar continuidade aos nossos tratamentos, aos nossos atendimentos. Então vamos lá, doutora Mônica Romero vai se apresentar. Isso. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer sempre ser convidado por gente. É, eu, eu brinco que são seres pensantes na nossa vida, né? Isso. Você é uma delas, é uma pessoa que estudou muito, que eu tenho o maior orgulho de ter esse relacionamento. Uhum. É, foi muito legal esse convite e eu estou aqui à disposição. É, é, para ajudar e tentar minimizar um pouco as dúvidas, né, que são algumas dúvidas bem recorrentes, uhum. e, e dentro de vários setores, que é o nosso mini-hospital, né? porque a gente tem um mini hospital, Sim. Né? então a gente tem uma área de recepção, uma área de atendimento, de acolhimento, área clínica propriamente dita, a área que faz o processamento do material, a área que lida com o lixo, com os materiais de modagem, é um mini hospital, e a gente tem que integrar tudo isso, Nem agora vai. mais ainda, né uhum. já que a gente já passou por algumas alguns eventos, né, como o HIV, enfim, Sim. Uh, mas uh, adequar um pouco mais frente a esta doença tão peculiar e que atingiu tão fortemente a odontologia, né, Sim, nossa. Uh, até pela sua própria característica. Uhum. Então, assim, eu sou clínica, na verdade eu faço dentística, faço periodontia, basicamente é isso, é, tenho essa, essa especialização em gestão e controle de infecção em gestão e saúde e controle de infecção é um MBA que foi feito com infectologistas, porque a odontologia quando eu fiz não, não ministrava esse tipo de curso uhum. é, e faço um, um treinamento nos Estados Unidos por uma associação chamada OZAP uhum. que é uma associação que fala de controle de infecção em, em odontologia especificamente. Ótimo. Aqui no Brasil a gente tem uma, uma, um grupo de pessoas que pensa né, sobre biossegurança em consultório odontológico, que se chama Geração Biossegurança. Uhum. É um grupo também de pessoas, né, de seres pensantes sobre isso. Uhum. E a gente, desde janeiro, está pensando muito em protocolos, fóruns que a gente já criou, é, que eu vou é, falar deles... Mas é importante essa, esses protocolos e essa conversa para a gente minimizar, já que a odontologia é uma odontologia no Brasil muito eclética, né? A gente uhum. tem clínicas de faculdade, Exatamente. a gente tem os consultórios multidisciplinares, uhum. a gente tem aquele consultorinho do dentista que está lá tranquilo, quietinho no canto dele, sem um uhum. auxiliar. Então, a gente precisa conversar sobre as várias realidades, né? que a gente possui, o Serviço de Saúde Pública, não podemos esquecer, é, mas são várias as realidades que a gente tem que adequar. Por isso, quanto mais a gente conversa, melhor é, a gente consegue resolver ou minimizar o impacto que o, o Covid-19 veio para a nossa vida, né? O Neurologia. Nem prazer em estar aqui. O prazer é nosso, o prazer é meu em especial. E eu estou, lógico, está todo mundo estudando, é uma doença nova que tem pouca evidência clínica, então a gente tem muitas dúvidas em relação às formas de contaminação, de desinfecção, de desparamentação, então isso tudo é. a gente está vendo que tem bastante já divulgação, tem bastante gente falando, os cirurgiões dentistas eu considero como profissionais extremamente... É, delicados e dedicados ao atendimento com cuidado, a gente se previne há bastante tempo, utilizamos uhum. os EPIs de uma forma muito coerente, bem diferente da classe médica, e se nós estamos observando os médicos atenderem consultas de maneira muito mais protegidas, o que dirá de nós? que trabalhamos com aerossóis, com é, muito material infecto-cortante, bom, enfim. Então, o que que eu pensei em falar com você? Como que nós poderíamos tratar o paciente quando ele adentra o consultório, na clínica, na universidade, de uma maneira prática para que a gente não corra risco? Até porque a gente tem que orientar as nossas secretárias, as ASBs, a TSB para quem trabalha. Tem gente que trabalha em dois, três consultórios fazendo atendimento. A gente uhum. sabe que vai ser uma prática que vai ter que ser modificada. Realmente, é. Mônica, nós somos do tempo da introdução da, da AIDS, da síndrome da imunodeficiência é. adquirida, onde é. a gente teve que colocar luva. Para quem é novo que está ouvindo a live, a gente trabalhava sem luva. Foi um processo Verdade. bem difícil, então é, nós é, pensamos em alguns protocolos, em novidades, em novas é, metodologias que vocês têm em relação aos pacientes. E para isso, Mônica, eu te selecionei algumas perguntas que eu sei que você vamos vai lá. dar bastante dica e bastante técnica para a gente trabalhar. Então vamos, vamos falar, pessoal, os cuidados com os pacientes, o que, que nós já protegidos temos que ter com os pacientes quando ele chega no nosso consultório até ele falar obrigado, até a próxima vez é... isso é... vamos lá, pode Pergunta. falar não, é, na verdade, quem está me acompanhando sabe que eu, eu tive, é, há umas duas semanas atrás, um episódio de broncoespasmo uhum. é, E eu tive um episódio sério, onde não se sabe até hoje se eu tive realmente uma manifestação do Covid ou não. Não uhum. vai mudar a minha vida por isso, mas é porque também não se sabe o que vai resultar. Lógico. Mas o importante é que hoje, essa semana, né, essas, esses últimos dias, eu estou de paciente. Né? Eu fiquei como paciente Olha no aí, num hospital, uhum. fui atendida numa emergência como paciente, uhum. com uma suspeita, né, de, como suspeita de Covid, depois acabou não se confirmando, mas eu fui para um hospital, fiquei quatro dias internadas e, e voltei e agora estou em, em atendimento aos consultórios. E eu não conheci a cara de nenhuma das pessoas que cuidou de mim. Né? Todos Infelizmente, protegidos. porque. Todos paramentados, então dentro do ambiente hospitalar, todos paramentados, até a médica, é, uma, uma coisa mais fofa, que o tio falou, se eu pudesse te agarrar, te, te agradecer tudo o que você fez, eu é não lógico. sei nem a cara dela, se eu encontrar na rua, sem máscara, eu não vou saber, mas fui super bem atendida, mas é, nos consultórios no médicos, eu também não sei agora a cara dos médicos, também né? então estão todos paramentados. paramentados. É. Então, eu acho que a odontologia vai partir para um, um patamar, uhum. para um, um envolvimento diferente, que eu acho que é a grande primeira mudança, que é... A, a consulta online, né? Quando a gente Sim. fala consulta online, não é dar o resultado do exame, não isso. é dar o um medicamento, não é dar uma receita, não é atender a filha da vizinha uhum. que tá com dor, que eu nunca vi antes, não é isso. Mas esse primeiro contato com o paciente, Sim. às vezes, a gente tem uma relação intimista, né? Uhum. Com o paciente. Sim. Ele quer saber a carinha da gente, Logo. ele quer conversar, às vezes, às vezes até ele conversa mais com a SB, com a recepcionista, do que com uhum. a gente, uhum. né? Elas arrancam mais informações, vamos dizer assim, com, primeiro com elas, mas é muito interessante como a odontologia vai mudar para esse rumo. Quer dizer, uhum. essa primeira consulta, conhecer a cara do dentista conhecer essa pessoa, ter esse primeiro contato, às vezes o celular vai nos ajudar. Como ele nos ajuda hoje a perguntar para o paciente se você está com dor, que tipo de dor, é para você se movimentar e atender essa urgência, porque muitas das vezes é uma carência emocional, uhum. né? a gente sabe disso. A pessoa precisa só conversar um pouco com o profissional para se sentir mais uh, acolhido. Então, então eu, é, eu acho te... que essa é a primeira cara, é. vamos dizer, que vai a odontologia vai mudar, né? Que eu vou, ser, vai ser possível essa conversa uhum. também por celular, por vídeo, para se conhecer e para discutir algumas coisas que talvez no ambiente que não seja setorizado como uma planta física adequada, que uhum. eu tenho um escritório separado do consultório, eu que entendi. eu tenho um espaço para receber esse paciente, uhum. talvez seja uma, uma alternativa para alguns dentistas, né? É certo. Eu passei 30 anos construindo um ambiente que fosse tudo setorizado. Acredito. Porque a, eu, falo, que eu falo que a biossegurança é um conceito, né? Uhum. E ele é conceito de planta física de um consultório. Lógico. Então, assim, ter um escritório separado de um consultório que é pequeno, sem muito armário, que é fácil de limpar, uhum. fácil de desinfetar, com processos melhores, que decorram melhor, foi um objetivo da minha vida. Mas eu sei que não é a realidade de todo Lógico. mundo. Lógico. Então, se você não consegue fazer essa separação, esse seria um primeiro momento, né? Uma alternativa, vamos dizer assim, apesar de não regulamentada ainda, mas eu acho que é uma tendência de regulamentação, essa consulta e esse conhecimento né, do paciente, do quem ele é e quem é você, num primeiríssimo momento. O cara Entendi. quando ele não te conhece, que ele foi indicado. Uhum. para você. Eu acho que é, um, é uma possibilidade. E o nosso, né? os nossos órgãos de classe, eles liberam a nossa consulta legalmente? Então, na verdade, não. É isso que eu falei, não é regulamentado, mas é uma tendência. Já se começa a pensar sobre isso, uhum. né? Eu fiz várias teleconsultas médicas. Eu né? uhum. Então, a, a teleconsulta, ela é um recurso hoje, uhum. porque nós estamos num momento de pandemia, Sim. e as coisas se adaptam. Então, a, a Assim como nós não sabemos o curso da doença isso. ou o que o efeito que isso vai causar nas pessoas fisicamente falando, uhum. emocionalmente falando, de rotinas, uhum. a gente vai ter que se adaptar. Então, hoje pelo menos eu recebo pelo menos uns quatro ou cinco artigos de histórias de vários países, de como eles se comportaram pós-pandemia no atendimento do paciente. Certo. Né? Então, eu acho que é uma tendência e eu acho que é uma movimentação. Eu acredito que isso seja uma boa, uma boa informação e uma boa conduta. Ela não é regulamentada, mas é uma boa conduta para minimizar um pouco esse... Esse contato físico sem o rosto, né? Sem, o, sem a carinha do dentista. Como né? se fosse um acolhimento mesmo, né, Mônica? Isso, acolhimento, a pra palavra gente, é essa. Pra gente não deixar o paciente livre, eu até falei Isso. numa outra vez que os pacientes ficam muito assim, perdidos no momento que nós estamos afastados, se sentem totalmente uhum. é, a, a, soltos. Então se a gente ligar, der um acolhimento, olhar o um no olho, é uma coisa que ajuda bastante. É, até a brincadeira de tirar foto do dente, eu acho que faço dente. Hoje eu, eu, eu vejo a gerente do meu banco, que é, que é muito amiga minha, aí eu quebrei um dente, eu estou é. apertando um pouco os dentes. É. Né? Vou tirar uma foto, mas uhum. aí virou palhaçada, porque Sim. assim eu acho até que essa brincadeira fica mais legal, né? e, e quebra um pouco essa coisa do isolamento. Da doença é, então é, si, é, né? Isso, entendeu? Eu acho que ajuda muito. Então, uhum. é, é óbvio, como eu falei no começo, Dulce, é, que é, é, é, cada um vai ter que arrumar. Né? As pessoas me ligam e falam, me dá o seu protocolo. Não Sim. existe um protocolo. Né? Existe o seu protocolo. Né? E o seu protocolo tem que ser adaptado à sua realidade. Uhum. Então, assim, é, até essa coisa de, por exemplo, pular de consultório em consultório, uhum. ou eu estou sozinha trabalhando sem uma auxiliar. Isso. Talvez seja a hora de reformular esses conceitos e se unir. Tá eu, falei que, eu sempre falo isso: que o Covid trouxe é uma doença solidária. Uhum. Por que, que ela é solidária? Porque, na verdade, primeiro, eu não penso só em mim, uhum. eu tenho que pensar no outro, uhum. como eu posso contaminar outra pessoa, Sim. como esse outro tá reagindo frente ao isolamento, Lógico. sem recursos, Lógico. às vezes sem emprego, uhum. uh, sem dinheiro, é uma coisa que faz a gente pensar no próximo, uhum. né? Então é importante isso. Eu e acho na que a comunidade em relação também, né? Isso, da comun... e aí vai se estendendo, sabe, uhum. a gente está vendo várias mobilizações e descobrindo pessoas, eu descobri no meu prédio pessoas que eu nunca imaginei Isso. que existissem, né, é. de, vários, de várias coisas que se ajudando, uhum. e desde a xícara do açúcar, né, até Uma o... Uma né? É, o posto de vacinação da gripe, para os velhinhos daqui do prédio não saírem, tem um posto de vacinação na minha esquina, aqui. Uhum. Porque um agente do, do posto de saúde montou o esquema de fazer a cada prédio a, a vacinação da gripe. Então, assim, é muito legal isso, né? É um momento é, tem, de um, mudança, né? Nós temos que mudar isso. em alguns pontos. Então, pensando naquilo... E mais, na... Daquilo que... é, não, e não pensar no, na tragédia, né? Sim. Eu acho que quando você pensa na tragédia, você pensa no pânico, e o pânico não te deixa raciocinar. Exatamente. Então, trabalhar acho que a gente com precisa medo criar... é o pior, né? Isso. Aí criar uma linha de raciocínio com calma, com, com coerência, uhum. acho que é o grande foco né, dessa, dessa situação hoje. Então, eu vou, eu vou pedir para você fazer um resumo, já que você falou que não existe um protocolo, uhum. mas existem algumas novas diretrizes isso, que a gente teria isso. que tomar. Eu recebi o paciente do meu consultório. A partir do momento que ele Muito toca bem. a campainha, ou que você está em casa, ou você trabalha num prédio, que a secretária recebe uma ligação, ele vai entrar. Como que essa secretária tem que estar tá paramentada? O que, que eu tenho que fazer com os objetos que eles têm, ele tem em mão? Como está a minha sala uhum. de espera? Até ele sentar na minha cadeira e sair. Então você vai resumindo, se eu achar que dá pra gente... Isso. Continuar tudo bem, senão eu vou te interromper. Não, então, é, eu diria que tem um antes desse antes, uhum. tá? Eu, eu diria que tem o um antes, que é aquela confirmação da consulta. Pois não. Então, na confirmação da consulta, seria interessante orientar é, a, a, as recepcionistas, as pessoas que fazem essa confirmação de consulta, se uhum. existe isso. Mas é, é ouvido o paciente que tipo de condição clínica ele tem hoje. Ótimo. Se ele tem algum sinal, sintoma, se ele teve gripe, se ele não teve, se ele uhum. tem febre, que é 37.3 hoje, Sim. É, baixou um pouquinho é, o índice, mas se ele tem febre, se ele tem diarreia, se ele tem vômito, se ele uhum. teve tosse, se ele entrou em contato com alguém... Certo. É, e aí a gente cria duas situações. A pessoa que entrou em contato com alguém uhum. e tá ótima. Né? e aí ele vira um portador assintomático uhum. né? então a gente tem que criar uma rota para entender da onde vem aquele paciente, as recomendações mundiais hoje uhum. é que quando a pessoa responde que ela teve contato com alguém, se espere 14 dias do dia do contato tá? só que a gente sabe que brasileiro é esperto ele é, vai lógico. mentir para poder ir é, ao seu é. consultório é. Né? então é, a gente Sabe disso, mas é uma, uma diretriz para a pessoa saber que você está antenada com isso, uhum. né? Então, essa hora da confirmação, no dia da consulta, perceber se a pessoa está bem, né? Se ela tem uma condição clínica para chegar ao seu consultório, ótimo. E que tipo de urgência, né? Já que a gente ainda está no setor de só atendimento isso. de urgência, uhum. ela tem. Então, esse uhum. contato inicial é importante. Mas vamos supor que tudo isso esteja bem e que o paciente resolveu, marcou ele e você vai, vai lá para aquela urgência e ele vai lá no consultório. Mesmo que esse seja um protocolo agora para começo de volta de uhum. atendimento. É, o, quais são os protocolos? O que, que a gente tem de consenso hoje? Primeiro, é, não levar acompanhante. Né, evitar o, o, a presença de acompanhantes uhum. na sala de espera para evitar o maior número de pessoas ou aglomeração. Certo. No consultório particular, isso é muito tranquilo, uhum. né, porque eu posso, por exemplo, intercalar poltronas ou sinalizar a poltrona que não é possível sentar, se uhum. eu tenho várias, enfim. Ter uma distância, que é o distanciamento social, dentro do consultório. Pedir para o paciente ir de máscara. Tá? Chegar ir de máscara. Ir com máscara de pano. Chegar de máscara de pano. Ótimo. Porque, na verdade, já se... Já se sabe que, mesmo não sendo uma lei, é uma recomendação andar com máscara de pano quando você for sair à rua. Ótimo. Tá? Então, é. isso é um consenso. Uhum. Já se sabe. Se você não tem, às vezes começa aquelas jogadas de marketing, né? Uhum. Manda fazer a máscara, uhum. dá pro cara, né? E, e, e estimule o hábito. Certo. Né? Então a primeira coisa é isso. Se ele for e você for uma clínica de alta rotatividade, uhum. uma das soluções é ele esperar no carro. E aí, quando for o horário do atendimento, ele sai do carro dele para não ficar esperando na, na sala de espera. Perfeito. Né? Essa é uma, é, uma, é uma das soluções que a gente teria para clínicas de alta movimentação. Uhum. Então é por isso que eu estou falando, são duas realidades diferentes, Sim. mas é importante. Fazer essa entrada do paciente, a recomendação também é, é, o propé, ele não é um uso obrigatório, uhum. e nem existem trabalhos científicos para isso, comprovando que você vai é, tirar ou, ou, ou eliminar a contaminação do meio externo para dentro do consultório, uhum. é uma boa prática, uhum. né? desde que a gente tenha como rota, ele entrou, colocou o propé, se você não tiver uma máquina que não precise tocar, ponha o propé e vá lavar as mãos. Então, ensinar o, o paciente a chegar e lavar as mãos. Ah, isso uh, dependendo é do procedimento, é, o procedimento que você for fazer, lavar o rosto também, uhum. né? Porque a face, ah, tá. é, a gente sabe que o, é, que o Covid ela, ele tem essa afinidade, uhum. quer dizer, a zona T, olho, nariz e boca. Então, Perfeito. eu pego o pro propé, lá, por, por pé, não lavo a mão e coço o meu nariz. Pronto. Entendeu? Então, uhum. essa é a rota. O, o, o SARS-CoV-2, que é o vírus, o nome do vírus, ele tem afinidade com esse tipo de mucosa, tanto uhum. ocular quanto nasal, quanto oral. Uhum. E já se sabe hoje que ele permanece em glândulas salivares, uhum. né? E por isso tanta confusão e tanta preocupação colocando a odontologia na profissão de maior risco. Ele uhum. se aloja nas glândulas salivares. É como eu falei, a doença é muito nova e os trabalhos vão chegando e produzindo, Sim, então assim, nós estamos é. É, diariamente. Então assim, a gente sabe disso, esse trabalho chegou essa semana, foi publicado essa semana, existe esse alojamento, né? Uhum. Então é bastante preocupante. E aí ele lava o rosto, lava as mãos é, e coloca, pode colocar uma touca se ele precisa, se puder. As coisas pessoais dele, você pode oferecer uma sacola para ele colocar tudo dentro, uhum. desligar celular, colocar a bolsa, porque são coisas, por exemplo, a bolsa a mulherada põe em cima de uma superfície, Sim. coloca na outra, mexe com a mão contaminada, e aí está tocando nas suas coisas. Uhum. Né? Então ofereça uma sacola de plástico normal, ele leva para Casa, custa baratinho, acho que custa 7 reais o quilo de plástico, né? Cê, quando então, ele assim, chega, você coloca um... dentro e fecha. Coloca tudo lá. Como é que são coisas de nível pessoal, hum. por isso que aquele contato antes telefônico, orientando os pacientes como vai decorrer a consulta, esse, atendi esse atendimento, hum. é importante. Porque o cara não pode ser pego de surpresa. Sim, ah, O que, que é. é? Tá fechando as minhas cores? É. Né? Então, avisar. Uhum. É, estão pegando minhas coisas, tô, o que, que vai acontecer? Eu já, todo mundo que me conhece, sabe que já eu já mando desligar o celular lá na sala de espera, uhum. né? Então já sabe que não é para é entrar. Mas nem todo mundo tem essa conduta, né? Uhum. Às vezes a pessoa não fazia nada e tá fazendo um pouco de biossegurança, Sim. fazia um pouco e tá fazendo um pouco mais, Isso. então a gente tem níveis diferentes, uhum. né? Então, assim, avisar que isso vai acontecer, essa conversa prévia sobre as condutas do consultório, eu acho muito legal. Porque você pode ligar, falar, olha, nós estamos numa situação... Faz um texto, treina uhum. com o auxiliar, né, com a recepcionista ou quem for fazer... Nós estamos com uma nova situação. Você vai chegar aqui, vai acontecer assim. assim. Então, é, descrever para o paciente é, esse primeiro contato. O segundo contato não vai precisar disso, porque uhum. ele já sabe o que vai acontecer. Pode até né? fazer porque um texto é uma, é um por WhatsApp, de né? Porque a sim, gente confirma sim. muitas consultas pelo WhatsApp, já faz um texto Isso. como que vai ser já a Já faz um consulta? texto, faz um quadrinho. Perfeito. Né? Então, deixa pronto. Uhum. Eu acho muito legal. Sim, ele já está avisado. E mostra interesse. Isso, ele, ele não é pego de surpresa. Ele, lógico, né? cuidado. É, e aí ele, exatamente, ele senta e fica lá. As pessoas, as, as condutas, na verdade, falam para você nem emprestar a caneta. Uhum. Né? Então, sempre ele levar a própria caneta para escrever. Uhum. Porque ele vai chegar, teoricamente ele vai chegar, vai ter essa primeira conversa uhum. com a recepcionista, que deve estar paramentada. Sim. Paramentada como? um uniforme da clínica, um avental descartável e uma máscara cirúrgica. Uhum. Se ela não tiver, na verdade... Se você tiver um balcão, uma das sugestões é colocar vidro ou um acetato, protegente, tipo um guichê. Certo. Entendeu? Para uhum. que esse contato. Porque é uma doença, basicamente, a, a certeza que a gente tem é que é transmitida por gotícula. Uhum. E existem as especulações agora em relação a aerosol, porque, na verdade, quanto eu produzo de coisas contaminadas e quanto eu inalo. Então, é uma equação um pouco mais complexa, por isso que os trabalhos demoram mais. Mas essa gotícula de conversar, Também de pode. ter um relacionamento pessoal. Pode contaminar a sua recepcionista. Então, às vezes, um guichezinho, uhum. ou paramentá-la. Óculos de proteção e, e máscara cirúrgica. E o protetor né? facial também? Então, nesta hora da recepção, não há necessidade. Tá. tá? Ou uma coisa ou outra. Certo. Eu prefiro máscara e óculos de proteção, uhum. mas às vezes, numa primeira consulta, de repente, se tiver uma pena consulta, ela pode... É, pro substituir pelo protetor facial, certo. mantendo essa distância de dois metros, uhum. né? Então, quando você fala de um balcão, já existe uma, uma distância de pelo menos um metro. Certo. E aí, por aquelas fitas indicativas de separação, seria legal, uhum. entendeu? Ter essa distância social é importante, né? Tá. E aí, teoricamente, ele vai preencher um questionário, não sei aí a rotina de cada um, mas imagino, eu tô falando pela meu, pelo meu, minha rotina, ele preenche um, preenche um questionário o nome, endereço, perguntas sim ou não, bem, uma ficha básica, uhum. porque depois eu complemento essa anamnese, imagino que você complemente 30 vezes melhor que eu, né? Sim. Então, assim, com muita complementação, eu te conheço, sei que é isso, então, assim, existe uma complementação, porque o paciente não conta tudo daquilo, é uhum. óbvio que não conta. É. Mas a gente precisa é, ter essa distância, uhum. né? É, e aí ele, ele preenche essa ficha uhum. e essa ficha, então, porque ele com a mão limpa ou com álcool gel, então disponibilizar isso na sala de espera. Álcool gel, uma lixeira com pedal, lencinho de papel, porque ele pode estar resfriado. Certo. Deixar isso disponível. Então você vai ter que mudar um pouquinho a cara daquela sua recepção. Uhum. Tirar livro, revista, coisas que ele toque uhum. né, e que possam ser compartilhadas. Certo. Então assim, eu toco e tá tudo bem, mas o outro né, já tocou antes de mim e estava contaminado. Certo. Então tentar é, tirar da frente essas coisas, uhum. entendeu? É, tirar livro, revista, deixar essas, essa coisa de acesso. né uhum. Então todo mundo tem um lavabo, pedir para ele fazer isso, lavar as mãos e tirar tudo de acesso para ele realmente chegar com 10 minutos antes da, é, da, da, da, da, do atendimento, ou 15, enfim, você vai fazer essa conta o que for melhor para você. Uhum. Né? E aí ele preenche essa laminese, então tomar cuidado com as coisas que ele toca, tipo a caneta que ele tocou, a prancheta que ele escreveu, né? Então tudo isso precisa tomar esse cuidado de limpeza e desinfecção. Né? Eu queria só te fazer uma, uma interrupção agora, não sei se você vai falar mais pra frente, que eles estão perguntando em relação a estofados na sala de espera, se a gente tem que passar o álcool 70 na pia que ele lavou as mãos, é, tem que ser diferente do sabonete que a gente tem disponível já a limpeza das mãos, porque tem os pacientes, Mônica, que chegam imediatamente eles vão ao banheiro. Não sei se é medo, é. se eles Então, eles já do banheiro, eles já tem aquela é, a técnica de lavar as mãos, mas a pia vai ficar contaminada. Então, não sei se você quer falar agora, se você quer falar um pouquinho mais pra frente. Não, não, é importante que nós estamos ainda na sala de espera. É. Então, assim, todo esse ambiente, na verdade, ele primeiro vai estar mais limpo no sentido de volume de coisas, uhum. tá? É, existe um problema com a pediatria, porque tem sempre uma sala de espera cheia de brinquedos, cheia de confusão. Então, assim, pedir para a criança selecionar o brinquedo que quer usar é, para ter aquele momento, e depois aquilo vai ser limpo e desinfetado em outro momento. Uhum. E aí, todo esse ambiente precisa ser limpo e desinfetado, sim. Certo. Tá? Então... Uh... A água que ele usou ou dentro da pia que ele lavou a mão, hum. não acho tanto rele tão relevante. Tudo bem. Mas, assim, esse ambiente precisa ser um ambiente aerado. Entendi. Porque o vírus ele é, um, ele é um, um, um, um serzinho leve uhum. e ele fica suspenso horas no ar. Exatamente. Né? Então, mais do que todo esse cuidado físico, né, eu acho que é ter um ambiente aerado. E muitas vezes o que a gente tem só é um splitzinho funcionando. Certo. Né? Então, esse é um, o que ele recircula aquele ar uhum. e não tem a, a aeração. Deste ar Quer dizer, uhum. tirar esse ar que as pessoas estão lá respirando ou que seja fechado para conseguir uma troca de ar. Acho que esse vai ser o grande mote da ontologia, trocar aquele ar. Né? Então, então assim, a, limpar a gente dentro... trabalhou bastante para trabalhar com ar-condicionado. Agora a gente tem Isso. que ter a janela aberta. A gente tem a janela aberta nesses momentos de aeração. Entendi. Tá? Então, a janela aberta é entre um atendimento e outro. Certo. Tá? E o exaustor, você então, assim, indica já ou ainda não? O, o, não, o exaustor é, é um negócio bem legal. Assim, a gente está fazendo uma série de lives com o pessoal da infectologista que é de quinta-feira à noite. Vai ter a próxima, vai começar até com a aeração de lá que é um pessoal do grupo chamado Superação, que foi com quem eu fiz o MBA, uhum. e lá a gente tem duas, dois, uh, um infectologista, uma enfermeira de CME, que é a doutora Kazuko, uhum. é, o doutor Tadeu, que é o infectologista, e um engenheiro clínico, que Olha é que esse legal. cara que faz a conta, Entendi. né? Ele que do faz preciso, a matemática, a física, isso. tudo. É, na verdade, assim, quando Quanto eu me prodiar naquele ambiente uhum. e qual é o tamanho do exaustor que eu tenho que pôr e em que lugar. Nossa, né? Então, que isso entendi. é uma conta que a gente faz quando a gente vai na, nas consultorias, fazer, ó, até os consultórios fazer, a gente faz essa conta, uhum. entendeu? Para ter a vazão desse ar para eliminar. Então, não é que todo mundo vai jogar o split fora, muito pelo contrário. Entendi. Mas a, a gente precisa dessa... Né, a gente precisa da refrigeração, porque a gente mora num país quente, Lógico. não tem jeito. Uhum. Né? E aí a, a gente tem que ter... É, a, o foco, na verdade, teria que ser a aeração, que é troca de ar. Tá. Né? Eu já vi que passou uma pergunta aí sobre luz UV é, e ozônio. É. é, Na verdade, a luz UV e ozônio ainda são bem recentes, assim como todo o comportamento da doença. A luz UV, a gente também tem que fazer uma conta, existe uma conta para isso, uhum. 13 watts de lâmpada, em qual lugar eu ponho, mas a luz UV, ela te faz sombra, né? Uhum. Onde tem sombra e a luz UV não chega, não tem... É... Não tem nada de tratamento. Uhum. E o tratamento do ar, é, é, não é ainda na odontologia ainda está um pouco complexo de, de, de falar disso. Uhum. Então, assim, acho que hoje o que se tem certeza é a troca de ar. Uhum. Mais do que investir em lâmpada UV, que é caro, um sistema caro, né? É, porque tem que instalar, a lâmpada é cara, custa quase 120 reais cada uma, uhum. é, do tamanho que a gente precisa de um consultório, aí tem que calcular o tamanho... É uma conta um pouco mais complexo, uhum. tá? Então aí eu acho que... É... É, isso é uma coisa que pode deixar para depois. Acho que a gente tem muita coisa antes para pensar e resolver o nosso problema. Lógico, né? tá certo. Então, assim, um ambiente limpo, um ambiente limpo de coisas, aquela coisa entulhada, normalmente quando eu chego nos consultórios, é aquele monte de coisa, revista de 1910. Tirar tudo. Tira tudo, para não ter Pessoal, vocês ouviram que é para tirar tudo. Tudo que tem na sala é, de porque... espera... Isso, porque, na verdade, o que a gente é, fala, quando fala em biossegurança, uhum. a gente fala de eliminar os riscos, né? Lógico. Qualquer ele. E uhum. o risco físico, que é esse de virar uma revista com a mão contaminada, e o meu próximo fazer e se contaminar e aí coçar o meu nariz, Isso. né? Uhum. O nariz dele, no caso. É, é. É, Essa é a rota, uhum. né? Essa é a rota. Então, assim, tira tudo, deixa limpo, intercala os assentos, tá? E a cada período... Passa o hipoclorito no chão e superfícies álcool 70 e limpa tudo aquilo. Uhum. Limpa e desinfeta. E as pessoas estão fazendo uma certa confusão com isso, são um parênteses. Uhum. Quando a gente fala, passa álcool 70, uhum. tá? Álcool 70 é o um desinfetante. Toda uhum. vez que você usa um desinfetante, tem que ter uma ação de limpeza antes. Porque é, senão lógico. o desinfetante não faz efeito. A sujeira tá? Então não é só passar nada. álcool 70. É. A sujeira fica. Ainda mais o álcool, que é um agente estabilizante, uhum. ele, ele fixa aquela, aquela célula ali uhum. e não, você tem que limpar antes. Então, escolher produtos que façam limpeza e desinfecção é melhor. Entendi. né? Tipo o quartenário de amônia, que com o mesmo produto, com bigomida. Mas você faz limpeza e desinfecção com um único produto. Uhum. Aí não precisa ter água e sabão e depois o álcool. Ou água e uhum. sabão e depois hipoclorite. E o para então, assim, Usar o hipoclorite. O peracético também, mas ele tem uma ação um pouco corrosiva. Então, entendi. aí vai ter que analisar cada uma dessas superfícies para saber se você não tem, não está piorando a situação. Quando você uhum. fala de corrosão, você fala de formar buracos. Isso, e entendi. aí, formar buracos, o vírus fica lá dentro, né? Então, entendi. você passa por cima e tem um buraco aqui, Lógico. né? Lógico. Então, microscopicamente falando, é, na, na recepção, acho que não há necessidade. Tá. A gente Deixa tem outros aqui. lugares para usar ele. Eu só vou te interromper, porque é já terceiro que pergunta estofados na sala de espera, tem que tirar, né? Então, o estofado, tirar as almofadas, uhum. né? Isso é importante, a almofada também é um meio de retenção. E aí, descobrir se o tecido que você tem uhum. lá, ele é, é, é um tecido que dá para limpar, né? Uhum. Então, assim, vai depender do tipo de tecido que você tem. Uh, algumas pessoas já me falaram, né? Aquele, aquele negócio de vapor, sabe? Aquele que... Aquele... Passa roupa? Aquela passadeira a vapor? O jet Ah, sim. que é o nome daquilo. Aquela passadeira que você pode passar num tecido, por exemplo, uhum. se o sofá for de pano. Ele né? dá uma, e... uma é, esterilizada, né? É é possível, mas essa, essa hora da, da, da, da recepção, eu não acho que o estofado fado seja o nosso grande problema, uhum. né? Porque senão eu teria que pôr um saco plástico no paciente, porque a roupa dele tá contaminada. Tá. Né? Então, assim, a gente é tem que saber. ter discernimento. Uhum. É, em tecido, é, assim, o que a gente pensa no geral, o vírus morre em temperatura ambiente em 72 horas, uhum. qualquer uma das superfícies que a gente tem hoje. Lógico. Ele se comporta igual ao Sars-CoV-1, né? Que a gente, os trabalhos tinham isso. O Sars-CoV-2 já tem o um trabalho agora, que é igual. Então, 72 horas, tchau, bicho. Uhum. entendeu? Vaporeito, é, pode é, ser vaporito. o é. é É, mas assim, tchau bicho, entendeu? Mas assim, não dá para você agora trocar estofado por corina, ou por entendeu? Eu não, sei, eu não sei como, aí vai depender de cada um, uhum. né? Entendi. E... E saber, mas eu não acho que é a grande preocupação o tecido do sofá. Entendi. Eu me preocuparia naquele ambiente do atendimento clínico propriamente... E, Mônica, eu acho que é mais legal. Depois que passou a anamnese, você vai... Eu sei que no meu caso, que é a estomatologia, eu faço uma anamnese mais longa. Você já orientou que a gente tem que estar já paramentado. Enquanto estamos fazendo a é. anamnese, eu e o paciente estamos paramentados. O profissional e o paciente. Sim. É isso. Sim. É isso. Certo. A, o, a gente, é, é, na, na técnica de paramentação, uhum. a primeira coisa que a gente faz quando chega ao consultório é colocar uma máscara. No caso da odontologia, os respiradores. Perfeito. Né? Então, o respirador hoje, ou o N95, ou o PFF2, ele é a indicação para a odontologia de qualquer forma, uhum. né? pela proximidade. E aí eu acho difícil você trocar isso... Numa consulta, tá de, de, na, na, na amnésia, tá com uma máscara cirúrgica. Depois chega lá e é, eu acho esse fluxo um pouco difícil de organizar. Eu estaria paramentada, assim vou estar paramentada o tempo todo. Entendi. É, que é como eu tenho: eu, uhum. eu ponho uma roupa, que é a roupa de trabalho, uhum. fico lá paramentada com o meu meu pijama cirúrgico, meu avental de uma cramatura mais, mais é, densa, uhum. né? É, o que eu tô vendo de TNT, na verdade, que as pessoas falam de TNT 40, não existe TNT no mercado, uhum. tá? Então, assim... As pessoas que falam, eu comprei TNT, um rolo de TNT por 38 reais, super barato. Uhum. Não é assim, uhum. tá? Porque a gramatura que eles falam que é 40 não é 40. Isso. Porque não está dando conta de produzir. Então uhum. as tramas estão menores. Eles vendem com uma coisa e você está levando um de 20. Você não está protegido para atender, atender paciente com aerosol. E você então, sugere... Assim, tentar a maior gramatura possível né, você de paramentação... Você sugere o pijama por baixo? A... A... É porque eu nunca gostei de trabalhar e de andar com a minha Roupa que eu chego em casa a trabalhar. Uhum. Né? Eu tenho assim, sapato específico para trabalhar, eu tenho roupa específica para trabalhar. É, como eu, eu é o que eu falei, eu programei minha vida para isso, uhum. hoje a única adaptação que eu tenho é esperar a máquina de lave seca que eu vou processar minhas roupas lá no consultório. Ah, entendeu? Entendi. Mas porque eu tenho, tenho espaço para isso, eu não uhum. quero ficar carregando, mesmo porque a NR32, que é a, a, a lei que registra, que orienta essa. essa Paramentação de trabalho impede que os funcionários saiam com a roupa de trabalho, que é a mesma roupa de trabalho, uhum. para fora do consultório sem trocar de roupa. Ah. É que a gente conhece pouco de lei, né? Sim. Então, o ideal é fazer essa troca é, de roupa dentro do consultório. Se for para trocar, coloca também no saco e leva embrulhado para ser processado em casa, mas separado da sua roupa Entendi. e lavado à mão. Então o pijama cirúrgico, ele resolve bem esse problema, uhum. porque não tem frescura, entendeu? Uhum. Não tem corzinha, não tem botãozinho, não tem... entendeu? Uhum. Mete no hipoclorito e um abraço, uhum. né? Então fica tudo tranquilo. Na diluição do hipoclorito, porque sempre alguém me pergunta, mas não vai desmanchar, não vai... É manchar o meu scrub? Não, não vai manchar nada, uhum. porque é uma diluição do hipoclorito, não é a cândida pura, né? Entendi. Você isso. faz uma diluição em água, uhum. né? Então, não tem problema. Mas eu sempre gostei de trabalhar com é, processos, assim, de Setorização, Eu nunca tive, não posso ter uma lavanderia hospitalar, mas eu tenho um, um espacinho lá que eu processo isso no consultório. Eu acho que é a, é a mudança mais radical que isso eu vou é fazer uma coisa dentro desse cenário. Importante. É bem legal, se uhum. você tiver um espaço para isso, existem máquinas de lave-seca. Tá e falta, lógico, que eu já falei isso tanto, uhum. que as que casquitinha já foram embora. Uhum. Mas é de 3,8 kg. 3,8 kg é de estúdio, é pequenininha, ela Dá cabe 3 kg de roupa. Lá. Uhum. Perfunte. Deixa lá instalada no teto, assim, é muito prático, uhum. é fácil de ficar. É. Normalmente, esses estúdios de 3, 30 metros quadrados que as pessoas agora estão comprando, elas têm coisas compactas, né? Uhum. Então, é só estabelecer o que cabe na sua vida tá. ou deixar uma máquina dessa aí na sua casa, mas só para isso, uhum. entendeu? Entendi. Separar, a, não misturar com as coisas de casa. Deixa eu fazer uma pergunta antes de terminar. Nós temos agora 15 minutos, eu estou olhando aqui no relógio. Ah, gente... não acredito. É. É. não sei se você puder, não sei. É, eu fiquei pensando também o pagamento, Mônica. Muitas vezes o paciente Isso. vai pagar, você vai receber num cartão, ou num cheque, ou na maquininha, em dinheiro. Como que nós devemos proceder no momento do pagamento? Então, é... O que a gente já vê é um comportamento geral, né? Então, assim, hum. o cartão, ninguém pega no seu cartão, né? É. Não é de bom tom que a isso. pessoa pegue no seu cartão. Agora a gente e aí tá... ela pode inserir né, na maquininha, uhum. e aí você pode cobrir essa maquininha com filme plástico, uhum. ela digita, né? E aí você tira o filme plástico e joga no lixo. Entendi. Né? Isso, isso é possível, ter tá. um lixo para isso. É, pagamento com dinheiro é a tal da quarentena, né? Então, evitar o pagamento com dinheiro... Ou fazer transferências bancárias, uhum. enfim. Agora todo mundo tem internet banking é. e faz isso é, bem tranquilo. Mas tudo, lembre-se assim, tudo que o paciente pegar, ou que vier da mão do paciente, ele precisa de um tratamento. Não dá tá. para lavar dinheiro, mas deixa ele quietinho ali, num canto. Entendi. Entendeu? Para ter a quarentena dessa, dessa situação. A luz ultravioleta para a máquina, para a maquininha e para a bancada do computador, para o teclado, você acha que ajuda? Ah, eu, acho, eu acho um dinheiro tão mal gasto, porque na verdade, como que você vai ter certeza que aquela luz chegou naquele fundo do teclado? Porque ela tem uma, é, uns ângulos é... que ela se perde, né? Isso, onde fizer sombra ela não agiu, e aí não tem controle, Entendi. né? Entendi. É, essa última vez que... É, esse congresso é sempre em maio, né? Tanto uhum. que ele foi cancelado esse ano, mas em maio passado nós estivemos lá... É, e já existe nos Estados Unidos uma série de produtos para isso. Então, assim, imagina uma capa para o seu computador, uhum. né? Então, assim, é como se fosse um filme plástico, uhum. mas ela é passível de, de desinfecção, né? Então, uhum. existem produtos para cada um dos teclados. Você tem máquinas hoje que você coloca, tipo um forninho, que você coloca o microondas Ou microondas, o celular ou o tablet, uhum. porque muito desses em hospital você faz com tablet, né? E tem a desinfecção por luz... É, mas nesse momento, todas as telas touch desses celulares modernos que vocês acabaram de gastar seis pau em cada um, uhum. ele você pode tocar de luva, né? sim, sim. e você pode pôr no filme plástico e tocar por cima é. Né? então é mais fácil você criar um esquema de colocar Colocar barreiras para serem trocadas a cada toque Entendi. do que efetivamente investir uma grana num negócio tão caro, né? Uhum. Acho que não é produtivo, né? Entendi. Entendeu? Então, é, acho que você se proteger esse tudo com filme e plástico e depois eu pôr num saquinho, uhum. né? Esses é, saquinhos que você compra em casa de embalagem, é que eu falei, custa muito barato. Uhum. É poca e ele digita, né, e, e continua a usar. Agora, né? em relação às superfícies, você falou teu áudio cortou. E, e uma outra coisa é, oi, não. E outra coisa importante, na verdade, é a paramentação de toda a equipe, Isso. né? Acho que a gente é, não pode deixar de falar disso também. Exatamente. Porque, assim, muitas vezes o que a gente tem é uma funcionária para fazer tudo. Uhum. Né? Então, para ser a recepcionista, para te atender junto com você, e cuidar do instrumental isso. de lixo, uma única funcionária. Então, se essa funcionária for esta multiuso, vamos dizer assim, ela tem que estar tá paramentada igual a dentista. O tempo inteiro. E para isso, precisa de um treinamento. Isso. É, o tempo todo. Porque ela precisa de um treinamento para colocar a paramentação e desparamentar a primeira uhum. coisa. E mais do que isso, não incorrer em erros de estar com uma luva contaminada e ir lá receber do paciente. Entendi. Ou marcar uma consulta com uma Nossa. luva contaminada. Uhum. Então, assim, o que eu aconselho antes de, de voltar a atender é fazer esse treinamento com elas. Uhum. Entendeu? Fazer uma simulação no consultório é, e, e, e alertar sobre erros. Tá né? certo. Uhum. Sobre do que está certo, do que está errado, está pegando com luva, isso aqui não é, separa todo o instrumental antes de atender, para não tocar em gaveta, uhum. é, então essa conduta é super importante de fazer antes de começar a atender, o treinamento com é, os, os funcionários. Né? É lógico, e uma, você, é, você um falou controle. que antes de passar o álcool 70, a gente tem que fazer a limpeza da superfície, de uma maneira rápida, Mônica, qual é a concentração também que eles estão perguntando de desinfecção sem ser com álcool antes para fazer a limpeza? Você sugere a... Então, a, a limpeza é sempre... Pensa assim, limpeza, água e sabão, uhum. tá? Então, assim, se você sabão, passar o precisa... é água e sabão. É, um, é uma solução de, é, detergente, é... Hum. E aí tá seco, então numa superfície limpa, aí que eu aplico o detergente, em o, todos o desinfetante. Os, em todos os pacientes, entre eles, tem que fazer essa entre desin... é, que fazer desinfecção. Entre eles. É, porque se você tiver uma cultura de orientação, não vai ter muito toque. Uhum. né é. Não vai ter muito toque, porque ele vai ficar pouco tempo nessa, ah, nessa, nessa região. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, a, a, por isso que a explicação é importante antes do cara entrar. Né? É... Ah, a limpeza e a desinfecção, então, aí, é sempre entre os pacientes, a gente pede. Então, uhum. como o espaçamento entre os atendimentos também está maior, uhum. né, a gente vai precisar que eles estejam mais espaçados, Sim. vai dar tempo de fazer isso, mas sempre lembrar. Há duas coisas. Uma sobre o lisoforme, essa coitada está escrevendo o é, lisoforme 20 vezes. Uhum. Deixa eu lembrar, o lisoforme é um desinfetante de baixo nível. Uhum. Tá? O lisoforme, nos Estados Unidos, ele é super usado, uhum. mas ele não é para nível odontológico dentro do consultório, principalmente Sim. porque ele não tem a chancela da Anvisa. Todos uhum. os produtos que a gente tem que usar, tem que estar lá uma chancela da Anvisa. Uhum. Também não é qualquer produto que a gente compra para usar. Né? Então Caramba. lembrar que sempre o produto tem que ter chancela da Anvisa. O lisoforme é um desinfetante de baixo nível uhum. e ele não é liberado para uso de dentro do consultório. Tá? O Trump essa semana falou que podia injetar lisoforme na veia. <risos> né? E ele <risos> tem uma, uma, uma orientação sobre essa, aí, imagina, os jornais americanos quase mataram ele, né? É. Mas é, é importante lembrar que o são é baixo, baixo nível, é desinfetante de superfícies, não é para beber, não é para tomar, não é para injetar. Sim. Né? E não, a gente tem desinfetantes mais, com mais qualidades que pode ser usado dentro do consultório odontológico. Hum. Tá? Então, um... lembrar que... Então, os quarte... o álcool 70 é super legal, hum. mas ele ele é, uma, é uma, um álcool 70, ele precisa estar tá com uma superfície limpa e ele precisa ser por esfregaço por pelo menos um minuto. Essa certo. é a regra do álcool 70, uhum. tá? É, o hipoclorito, ele é um desinfetante de imersão. Uhum. Eu preciso colocar ele dentro de uma solução de água a 1% e aí eu tenho a quantidade de água e aí faço as contas. Uhum. A Cândida para vocês terem noção, a Cândida, né marca comercial, ela é 2,5%. Uhum. Então, assim, eu preciso ter uma diluição disso, que dá mais ou menos 25 ml para eu conseguir, é, para cada litro de água que eu uso. Né? E aí eu Entendi. tenho uma diluição a 1%. Então, assim, não vai manchar, não vai fazer nada disso. Tomar cuidado, óbvio, Lógico. porque senão realmente estraga. É, os quaternários de amônia com bigomida, que são os quaternários de quinta geração, tipo o Jeremy Rio, que já colocaram aí, é, é, tem outro da tá LabNils, que eu não me lembro o nome agora, é, eles são desinfetantes de, me... de nível intermediário, que é o que a gente precisa. Uhum. Né? E eles fazem a ação de limpeza e desinfecção ao mesmo tempo. Quer dizer, não é ao mesmo tempo, mas em duas etapas, uhum. mas com o mesmo produto. Entendi. Né? Então isso fica legal porque otimiza o meu tempo tá certo. Né, de uso. Uhum. Uh, e o ácido peracético ele é um desinfetante de alto nível. Uhum. Então assim, talvez não seja para este local de recepção. Uhum. Né? Ele seja para um local onde eu realmente preciso ou tenha... É, é, é, esse, esse tempo, né, ou a necessidade, uhum. por exemplo, por dentro das mangueiras, enfim. Entendi. O tempo entre um paciente e outro, já respondendo uma pergunta aqui... Várias vale, já perguntaram. É, o tempo de outro... É, é, entre um tempo e outro não existe nenhum trabalho determinando Sim. qual é esse tempo. Uhum. Mas como o único trabalho que a gente tem até agora ficou mostrou que o vírus fica suspenso no ar até três horas... Isso porque o trabalho terminou em três horas, a gente tem trabalhos que ele ficou oito horas. Uhum. O que a gente tem que lidar, na verdade, é com o maior tempo possível entre um atendimento e outro, de tal forma que eu consiga fazer... Todo esse processo. É, pelo, todo esse processo e, a, mais do que isso, a aeração do lugar. Quer dizer, troca do ar e daí lidar com todas as superfícies que aí a gente pode deixar para uma próxima dia. vez, porque não então, vai dar tempo. Eu, eu, vou só... eu posso ficar aqui, na verdade. É, se eles quiserem entrar, a gente pode não fechar um, e entrar problema. novamente. Se eles quiserem, a gente desliga. Então, tudo e bem, podemos. só vou acender a luz que agora ficou escuro, eu tô no escuro. Tá. Ou então, por mim, tudo bem, não tem problema. O Mônica, então. Vê o que fica melhor aí se vai cair ou não vai, se tá direto. É, eu vou resumir assim: a gente tem que ter os cuidados quando o paciente chega, colocação de máscara, é, separar todos os materiais que ele tem fazer a higiene, a desinfecção do local, e nesse momento, quando você está trabalhando, você está com a sala fechada, sem os vidros abertos. É. A partir do momento sem que o, paci... quando o paciente vai embora, quando ele... a gente dá alta para uma outra consulta, aí sim é importante a aeração do local. Começa o processo. Todo Exatamente. Isso é uma coisa que a gente faz diferente, né? Porque... Era, é, a, a gente é. tinha sido orientado a só trabalhar com ar-condicionado, eu particularmente não gosto mesmo, eu gosto de mudança de ar, né? Mas hoje em uhum. dia é uma coisa que está obrigada, obrigatória, a gente tem que fazer, né? É, porque muitas vezes essas pessoas têm consultório onde não tem janela, uhum. esse é um fator, uhum. ou tem ar-condicionado central do prédio, né? Isso, Ainda tem isso, uhum. né? Então, assim, são vários os fatores, por isso que a gente precisa normalmente ir ao lugar e avaliar, porque realmente são muitos os fatores, né? Uhum. O exaustor, a doutora Mônica falou que vai haver uma live, Ela, você vai passar o endereço para que eles entrem, né, Mônica? Isso, na verdade é, é, no, é, é um canal no YouTube chamado Superação, Super ação, né? O super e o ação são uhum. com letra maiúscula. Uhum. Do doutor Tadeu Fernandes, vai ser quinta-feira continuação. Já existe uma live lá gravada da quinta-feira passada, uhum. em que foi um grupo de dentistas que se reuniu, Três deles desse nosso grupo de geração biossegurança, a Roberta de Goiás é, de Goiânia e a Sandra também, enfermeira de Goiânia. Nós nos reunimos para conversar com esses infectologistas sobre quais eram as diferenças na odontologia e qual era esse risco, né, grande. Junto com o, do, o Lúcio Flávio, que é engenheiro clínico, e a doutora Kazuko, que é enfermeira de central de material e esterilização. Entendi. Tô só fera. Só a gente... Que sabe pouco. Isso, é, superação, exatamente, superação. Super, ação e o maiúsculo. Então, é, eles estão pedindo, gente, eu tenho... A gente está com cinco minutos. A gente pode fechar quando cair. Viu, Mônica? Se você puder, aí eu pode. chamo novamente todo mundo. Se todo mundo Por entrar, mim? a gente pode continuar. Estou aqui. Estou aqui, pode... Eu, eu também estou estudando, todo mundo está estudando, está todo mundo com receio bem, né? dos atendimentos é. e a gente vê que os, os é, trabalhos estão constantes, as mudanças estão ocorrendo. Hoje você trouxe bem que o vírus sobrevive 72 horas. Eu não tinha essa é confirmação porque, ainda, É, né? na verdade, ele não fica sozinho, né? Uhum. Ele precisa de uma célula. Certo. O vírus precisa de uma célula para replicar, uhum. senão ele não replica. Certo. O grande diferencial dessa doença é que essa replicação é extremamente rápida. Isso. Muito mais rápida de qualquer outra ação virótica. Uhum. Então, assim, essa, essa é a peculiaridade. Quando você está cuidando da primeira célula que entrou lá, né? E foi contaminada pelo, pela replicação do vírus, uhum. a, o resto todo já está já tá rolando, né? Né? é Entendi. muito rápido, por isso que a, a velocidade da manifestação clínica da doença é muito rápida, porque ele é muito rápido nessa é. replicação. Né? Então, é, é, esse é a, o diferencial disso. Né? Outra coisa também que eu queria que você falasse, que eu já estou olhando, é que a nossa secretária, o auxiliar que vai fazer a limpeza dos instrumentais, a gente tem uma sequência, que eu sei que é uma sequência extremamente detalhada, é. mas assim, você tem que colocar o material primeiro numa, num líquido submerso, depois no ultrassom e depois você vai fazer a lavagem. Isso, a gente tem uma sequência, a gente pode falar, porque como é uma sequência importante, uhum. é, se todo mundo puder ficar, eu fico também, não tem problema, a gente marca outro dia, mas é, é uma sequência importante para a gente poder criar esse processo dentro da linha... Né, é, dentro da linha do atendimento. Uhum. Né, é, é importante isso. É, a gente tem é, esses é, instrumentos produzidos durante o atendimento e tudo que é passível, né, uhum. é, entrar na, na, no, na linha de processamento do instrumento e tal, ele, ele vai para uma substância, em primeiro lugar, para uma substância chamada detergente enzimático pronto uso. Uhum. Que a odontologia agora conseguiu ter embalagens pequenininhas né, para a uhum. gente, porque antes na, na, na, na área médica era tudo grande, né a gente uhum. não conseguia ter nada. Mas a gente tem o pronto uso. O que, que quer dizer um detergente enzimático pronto uso? Ele é um detergente enzimático que deixa aquela matéria orgânica úmida. Uhum. E aí, possivelmente... É possível não, não. mas é mais fácil de ser removida na hora da lavagem do instrumental. Certo. Porque se essa matéria orgânica ficar ressecada, é mais difícil de remover. Isso. E sem o instrumental limpo, eu não tenho esterilização. Uhum. Então a limpeza, ela começa nessa fase, na, é, na fase de lim... detergente enzimático Pronto uso, que é a fase em que eu coloco, terminou o atendimento, coloco lá numa cuba e deixo lá com esse detergente enzimático. Ele vem em forma de spray, aqui já puseram, a Rio Química tem, uhum. é, e aí você borrifa e deixa lá tampado, uhum. até a hora do atendimento. Porque às vezes o volume né, de lavagem não dá conta de ser na hora uhum. né, é, a lavagem do instrumental. Então, aí você deixa ele lá quietinho e ele, ele, ele deixa essa matéria orgânica úmida, dependendo da marca comercial, até oito horas. Entendi. Então, até eu, eu consigo, por exemplo, atender o último paciente, deixar lá e lavar no dia seguinte. Uhum. Se eu deixar essa matéria orgânica seca, aí eu não consigo remover. E aí a minha limpeza e todo o meu processo posterior a isso vai estar tá comprometido. Ouviram, né, pessoal? É então, uma esse coisa... é, o primeiro, é o primeiro passo seria esse, uhum. né, de, de uhum. colocar o um material lá. Quando for a hora da lavagem... Nós estamos direto? Não vamos cair? É isso? Ninguém me chamou ainda. Eu não sei. Ainda não está encerrando. Se cair, é... pessoal, nós vamos continuar mais uns minutinhos. Vocês, por favor, retornem, tá bom? É, legal. E aí, quando for a hora da lavagem, uhum. aí eu enxago isso, esse produto. Uhum. E aí sim eu coloco no detergente enzimático, que é o líquido que vai dentro do meu ultrassom. Uhum. Da minha cuba ultrassônica ou na lavagem manual mesmo. Mas não é para usar limpol, não é para usar isso. detergente que eu comprei lá no, no, no dia, no extra, tá? É ex detergente enzimático. Uhum. Eu preciso eliminar aquela matéria orgânica específica e de uma forma efetiva. Uhum. Aí, a hora que eu lavei isso, eu enxago uhum. e confiro se está tudo limpo. Uhum. Lembra? Limpeza. Então, assim, abro o parafuso, isso. tesouras. Tem que ser Eu tudo abro tudo para.. Tudo aberto para eu poder enxergar se está limpo ou não. Enxago uhum. e seco. Posso secar com papel absorvente ou posso secar numa máquina de secagem de instrumental. Tá? Existem várias no mercado, bem legal, porque otimiza um pouco o tempo. E dessa máquina de secagem ou da secagem, eu embalo, separo esse instrumental, embalo e levo para a esterilização. Pera. Tá? Então, a, a, a nossa auxiliar... É tem que estar tá paramentada. Eu vou ter que acender a luz. Ao vivo <risos> é isso, tá? Eu vou ter que acender, eu fiquei no escuro, entendeu? E aí, vamos a gente, lá. Eu Pronto, acho que vai estou... cair, porque pelo meu relógio faltam dois minutos. Eu não tenho certeza se ela vai cair. Vamos lá. É, a, aqui. a nossa auxiliar vai fazer essa parte de limpeza, desinfecção. Exatamente. E então ela tem é. que continuar paramentada. Tem sempre paramentado, só vai e tirar o... a paramentação... Mônica, olha lá, agora Não, eu... tem dois minutinhos para acabar, é o que veio para mim de, de recado. Mônica, isso mais aí assim. a gente vai falar exatamente dessa última pergunta aqui, que é quanto, o que que eu faço primeiro? É. Largo tudo lá, saio correndo, isso, vou atender o paciente, isso. fecho o areia, vou fazer, o que que eu vou fazer, tá? tá? Exatamente isso que eu acho que é importante. Eu queria que você lembrasse também que a secretária não pode ficar com o material sob a água de corrente, ela tem que estar submerso, é isso? Sim, estão é, pedindo aqui só para você salvar antes de cair essa Já live. Já tá salva, você poder... ela... aí está ah, salva, então eu vou deixar <risos> e depois eu vou disponibilizar no meu canal no YouTube também, que eu quero deixar lá para muita gente olhar. Porque eu vejo Isso. muito em relação a gente, a nossa proteção, mas eu estou com muita dificuldade, o que, que eu faço com o paciente... E com a equipe tá. que nem a gente já conversou. Então a gente começa a, gente começa a próxima live falando disso, Isso. ok? Então já que vai cair, a gente já se sabe você, que é, vai cair. Se vocês Estou tiverem aqui de mais volta. alguma dúvida, vocês vão lembrando aí, porque as minhas dúvidas eram essa. Mônica, superfície, o balcão, a cadeira, o chão, Isso. você já conversou. Que o paciente não uhum. precisa... É, a gente não precisa higienizar e nem desinfetar a pia depois da lavagem de mãos. Ah, uma coisa, uhum. o bochecho dele? Porque a gente oferece um bochecho para o paciente. Isso, Isso, vamos falar do bochecho. Então, a gente fala a hora, a gente vai começar, então, na hora que o paciente entrou na sala. Isso. Tá? Então, assim, o bochecho que ele faz, uhum. a paramentação de todo mundo Isso. lá dentro. Como tira, como, como põe, como tira. Uhum. E aí, o que, que eu faço nesses processos? Perfeito. Resumidamente, porque senão eu não vou ficar três horas aqui. Mas, pessoal, eu vou. É, eu resumidamente, vou te... a gente vai. Eu tenho 12, minu... 12 segundos. Mônica, eu vou te aguardar. O pessoal vai sair e vai voltar. Tá ótimo? Tá joia. Até já, pessoal. Tá bom. Até. Tchau, tchau. É. Obrigada. Beijo. Obrigada. Dois, um. Vai cair. Tchau. Voltamos, olá, chegamos de novo, vamos continuar, olá, olá, oi gente, deixa eu esperar a doutora Mônica, isso, todo mundo entrando... Débora, oi Débora, o que que é isso? Doutora Mônica, tô te esperando, ainda não me apareceu, oi Ana, olá Adriana, Débora querida, cadê a doutora? Mônica, não te achei ainda. Oi. Mônica já tá aí? Oi. Não aparece seu nome. Vou tentar. Cadê ela? Pronto. Agora vai. Vamos lá. A doutora disse que ia começar quando o paciente senta na cadeira. Tô aqui. Oi. Tô aqui. Demorou para te enxergar. Pronto. Teve alguém que falou, foi beber água. Fui mesmo. Eu também fui, foi mas tudo gatas. A gente gata bebe aqui. água, né? Ainda bem que a gente bebe água não bebe... Graças a Deus. <risos> <risos> Queria uma, uma cervejinha, mas não vai rolar. Não, daí não, não, também é, água. é água. É. Então, aí vamos retomar, então, dessa conversa dentro do consultório, tá? Isso. É, quando o paciente entra, a recomendação é sempre fazer um bochecho antisséptico. Tá. Né? Hoje eu li um trabalho sobre os profissionais da Itália, porque houve um primeiro trabalho em que foi recomendado o um bochecho com peróxido de hidrogênio a 1%. Isso, eu queria discutir e isso, a gente Mônica. Já, é, porque a gente, gente já sabe trabalhos... que... Aham. Na... Uhum. é. Não, a gente já sabe que na verdade a um, da onde o cara tirou a gente não consegue relacionar. Tá. A gente não tem uma relação de protocolo, uhum. tá? É, então assim é, não existe uma regra para isso. Tá. Não é uma regra, porque o protocolo chinês nem cita peróxido de hidrogênio é 1%. Uhum. É, não se tem certeza. Então, as recomendações podem ser cetilperidino, pode ser peróxido de hidrogênio é 1%, pode ser o, o iodo. E é, a clorexidina? É, mas o... Então, a clorexidina, é, eu não vou mudar meu protocolo. Hum. Na verdade, não, não se tem trabalho dizendo que a clorexidina é ruim. Entendi. Então, a clorexidina é a, a, a 0,12%. Porque não, é, só, o só que querendo, a gente está é atrás dessa informação. É só querendo te cortar um pouco, porque a gente ouviu logo no começo que a clorexidina não funcionava, que a gente tinha que usar. Isso, mas não é lembra, isso que né? a gente tem hoje. É então, mas lembra? é a gente mudar já porque você fala um, não faz um mês e aí a gente tem que mudar. Isso. É, por, <risos> por isso é, que a gente tem que estudar, né? Sim. Na a gente verdade, tem que, e, esse é o motivo pelo qual a gente está lendo, lendo, lendo, é, lendo, lendo, é, porque realmente é um problema. As, as pessoas ouvem e acabam fazendo, e a gente tem que retomar. Então, olha, gente, na clorexidina tem uma eficácia constante, Isso. melhor até do que o peróxido, porque o trabalho não foi comprovado. É. Porque o que, assim, você tem que imaginar o seguinte, hoje para qualquer doença, né? Hoje a gente fala de COVID, mas a gente já fala de Lógico, outras doenças, muito então, assim, mais. É, é, então assim, é, quando a gente fala de bochecho, a gente fala de bochecho para tentar diminuir a carga microbiana presente na saliva, de tal forma que aerosol seja menos contaminado, o instrumental seja menos contaminado. Isso. Então existem também outros recursos que podem melhorar isso. Uhum. Por exemplo, se você puder iso usar isolamento absoluto, Perfeito. ótimo. Se você puder, entendeu? É, se você puder minimizar o uso de um raio-x introral, uhum. melhor, porque produz menos saliva. Isso. É, então assim, tudo que você... Você pode minimizar de uhum. não usar spray de ar e água, de não usar o um motor de alta rotação, uhum. É tudo isso minimiza porque você forma menos spray contaminado, é né, oriundo do paciente, óbvio, mas é, você tem que imaginar que isso tudo é uma coisa integrada, né, uhum. Então o bochecho ele, ele diminui essa carga bícola, qualquer um deles, uhum. né. É, não, ele, o o clorexidine é 0,12%, ele é virucida, sim. Uhum. Né? Mas então agora estão começando os trabalhos falo, bem, pode ser também o clorexidine. É, né? Exatamente. Então, então, assim, as pessoas vão revendo, mesmo porque é, você conhece a Karen Lopes Ortega, fez uma live sim. com a Juliana Frank, você sabe que é o quanto ela é encrenqueira, uhum. foi atrás e da achou bibliografia o que o cara usou. Não, não achou o trabalho, esse é o problema. Ele ah. pegou o seu trabalho chinês indicando. E foram levantar cada uma das biografias, um estudo multicêntrico com Portugal e com Santiago de Compostela, é, mostrando isso, que não tinha de onde o cara tirar como indicação única Entendi. Né, disso. Lógico. Então, assim, tomar bastante cuidado com essa indicação única uhum. e não, não mudaria esse protocolo hoje. Entendi. Nada como um mês de quarentena para isso. Não Lógico. mudaria uhum. o protocolo hoje. tá? o então, bochecho pergunta. de clorexidine... O bochecho, ele vai cuspir ou vai ser logo no sugador? Depende do seu protocolo, né? Então, o que a gente pede é que não se use cuspideira. Eu então. não tenho cuspideira... Nem sei, a Márcia Monteiro Rita tá aí, sabe o que eu tô falando. É, a gente não usa cuspideira há mais de 20 anos, né? Eu não tenho cuspideira no meu equipamento, mas tem cortar fora. Não Essa usa. Essa história do paciente falar... <risos> não, não pode, porque meu, é um nojo aquele troço. Eu, eu não quero que a minha auxiliar, eu não gosto de limpar, não vou deixar me auxiliar limpando, né? Então, assim, tirar a cuspideira. Eu pego a bomba, o sugador da bomba vaca e sugo aquilo. Entendi. Não eu do sei, copinha, ele, então É do copinho, então ele não, não cospe nada. Eu tô pegando ele cospe, porque... no copinho, ah. Ah, cospe, co... no cospe no copinho. Ah, cospe no copinho. No copinho e, e sugo suga. aquele. Hum... Isso entendi tá eu acho que é o melhor método viu pessoal a gente é... não porque é. são dúvidas que são fre... porque sim, mas quando é coisa eles do dia a dia cospem, né cai tudo no chão muitas vezes sim e ali não fica... sabe nem onde cospe é fica contaminado é muito isso muito não e vai causar então sim eliminar fechar a, a cuspideira, e aí faz o bochecho sentadinho cospe e aí suga com pronto o, o, o a, a bomba Ótimo. A bomba vácuo também é uma coisa interessante assim Acho que eu compraria se eu não tivesse a bomba vácuo do que uma luz ultravioleta, Lógico. por exemplo. Lógico. Acho muito mais efetivo. Sim, é muito né? eficaz. Então, quando você... A gente viu agora esses templates, né? Com sugadores apoiados no afastador. Muito legal. Uhum. Muito legal. Porque você realmente produz muito menos. Entendi. Né? É, Isso a gente acha pra e comprar, aí... né? Isso tem, impressora 3D, isso é barato, isso, é, você pode fazer isso tranquilamente no template, agora está bem barato, está bem sossegado, né? Uhum. Para comprar então, e para fazer, é quem é tem um... essas impressoras 3D fazem, o template está bem disponível em vários, vários, o WhatsApp já veio o template, o cara é faz É um adaptador para os afastadores, fora, né? que funciona como um aspirador, então diminui a quantidade de aerossóis que são liberados para a gente, e é um importante. Isso. Aí, depois do atendimento, então, dois protocolos, porque uhum. a gente mudou um pouco a ordem disso. Uhum. Primeiro, aerar a sala. Tá. Aera, vai, abre a janela e deixa o ar sair. Como ele é muito leve, o vírus, isso vai sair muito rápido. Uhum. Existe um trabalho chinês, um vídeo chinês, muito legal, eu vou deixar lá no, no, no YouTube, é, é esse... esse esse vídeo do, do estudo que eles fizeram num ambiente fechado, porque as primeiras contaminações registradas em Wuhan foram dentro do elevador. Uhum. A rota uhum. foi diagnosticada dentro do elevador. Quer dizer, então uma pessoa contaminada saiu, entrou a segunda e ficou doente. Uau! Só tinha esse jeito, né? Então, você é, sabe que ambientes fechados... Por isso que as recomendações em condomínio, não entre no mesmo elevador uhum. que é outras pessoas que não sejam do seu apartamento. Isso né? Aqui eu, eu fiz protocolo de é, fazer os protocolos aqui, mas assim, não entre. Ou abra a porta e deixe esse, pelo menos isso aí circular um pouco, ah, né? Entendi. Porque ele é muito leve, ele uhum. vai sair muito rápido, uhum. né? Então, essa ordem mudou um pouco. Então, eu termino o atendimento... Põe o meu instrumental lá na minha cuba, né, na minha cubinha, com o detergente enzimático pronto uso, deixo ele lá. Se eu, aí depende da sua, do seu lugar do consultório. Se eu lavar dentro do meu ambiente, porque eu tenho duas pias, eu só tenho aquele ambiente, deixa lá. Se eu não lavar, eu levo para a minha sala de esterilização, enfim, mas deixo lá. E aí saio do consultório, disparamento, Avental, descartável, tudo que teve é de, de, de, de, de paramentação, então tem um jeito de tirar, hum, é, tira o, o, o face shield... Ti, não, a máscara é a última. Não, Diego, máscara tem só fora todo do um controle. processo. Vai tirando, uhum. vai tirando, toca sempre de trás para frente, enfim. Tira tudo, isso virou um lixo contaminado. Estou de máscara, é a primeira que eu ponho e a última que eu tiro. E uhum. tá? aí, aí fora daquele ambiente... Fecho a porta, abro a janela e saio fora. E esse é o tempo de intervalo que a gente vai descobrir nas próximas duas semanas, mas neste momento, pelo menos, se eu fizer isso, abrir a janela e deixar aerando aquilo, ou tiver um exaustor, aí eu deixo pelo menos uma hora entre um atendimento e outro. Já foi três, já foi duas e agora é uma. Estão tá? ouvindo que. Ah, dá para fazer? É, dá para fazer em mais vezes? Dá, dá para fazer. Se você tiver outro consultório. Entendi. Se você tiver dois equipamentos para atender. né, Então intercalar atendimentos também é interessante. Às vezes você tem dois equipamentos e você pode intercalar dias com o seu sócio. É, fazer um esquema né, que você consiga produzir mais no mesmo dia. Entendi. O respirador é o último que eu tiro. Então o respirador fica lá... O tempo todo, no uhum. atendimento. Se eu sair da sala clínica, eu posso remover, e aí existem vários vídeos para isso, eu removo o, o, o respirador e deixo ele lá quietinho é, e recoloco durante o próximo atendimento. Mas uhum. dentro do ambiente que foi produzido o aerosol, ele fica fechado, lacrado e eu sem más, com máscara. Sempre dentro daquele ambiente. Se a auxiliar estiver lavando o instrumental lá dentro, paramentada, até lavar o instrumental. Tá? Ô, Mônica... Só uma, um, te cortando um pouquinho, a N95 é suficiente para brecar esse aerosol? Ou precisa ser é, aquelas N95... que tem aqueles... Respiradores. É. O Respirador. é. que, que você acha? Não, o, assim, ó. Na odontologia, existe um webinar da 3M muito legal é, que fala exatamente de respiradores. É... A gente tem que pegar as fontes confiáveis, né? Uhum. O respirador, ele não pode, na odontologia, ele não pode ser com a válvula. Ah, tá? tá. Porque, na verdade, se você for o paciente portador assintomático de Covid, como profissional, e você expirar, aquele ar contaminado vai contaminar seu paciente. Muito interessante. Uhum. Tá? Então, na odontologia, não pode usar respiradores uhum. com válvula. Tá. Só os sem válvulas. Tá. Tá? Quando a gente fala de 95, PFF2, a gente fala de capacidade de filtragem. Sim. Né? Então, a PFF2 e a 95 são suficientes. Ela não vai comprar lá do buraco, lá da China. Entendi. Você não sabe nem como foi feito. De <risos> marca, registrado, uhum. né? Aquela coisa... Que tá difícil de achar, né? Tá, tá bem uhum. difícil, mas assim, é, existe uma tendência à normalização. Sim. Então, assim... Vai, vai. Aguardar. Vai, <coughs> Aguardar. É, nós tamo... vai dar certo. Uhum. Né? É, então, assim, já que tem a deficiência da, da, do acesso ao EPI, que é um uhum. grande né, problema, é, a gente tem alguns métodos de prolongar o uso do, do respirador. Uhum. Né? Que é, por exemplo, existem vários, a FDA já aprovou alguns. Mas, por exemplo, usar um segunda, um terça, um outro quarto, outro quinto, outro sexta. E uhum. é, teoricamente, já passaram aquelas 72 horas, eu venho. E da segunda, uso daquela caixinha que estava na segunda passada. Né? Até eu, eu fiz uma live para o Danilo Shimabu, eu vou agradecer ele se ele não estiver aí, mas ele resolveu por uma, uma, uma, uma parte desse vídeo, eu toda descabelada, pondo e tirando EPI. Quem quiser pode me achar no YouTube, ridícula, que eu vou matar aquele Danilo. Uhum. porque eu falei, não filme isso, é só para vocês treinarem. Eu estava em casa, estava é. doente até, mas eu, eu, eu cheguei no, na sexta e dei aula no domingo. É, do hospital. E aí eu, então assim, tirar e colocar o EPI sempre é um, um detalhe importante, mas a gente tem como prorrogar né, essa existência. Então, você tem como guardar, condicionar. Então, Sim. você tem que ter um espacinho para condicionar. Então, o respirador sempre fora da sala. Tá. né? O que a gente não aconselha é pôr uma máscara cirúrgica em cima do seu respirador. Sim. Porque, você, meu, lembra da tal da doença solidária? Você está queimando dois EPIs, né? Sim. Alguém vai precisar daquela máscara hum. cirúrgica e isso não vai não, melhorar não. o rendimento da N95. É mais fácil você usar um face shield. Tá. Né? usar aquele visor de acetato uhum. né? compra o acetato faz o seu tamanho, enfim é, use alguma coisa que seja mais produtiva mas uma máscara em cima da outra não vai resolver seu problema não vai, não não vai, vai adiantar ob... não vai adiantar e existe uma tendência eu até ia separar o trabalho para dar como referência não consegui achar porque é muita informação não dei conta hoje hum. é, existe uma tendência da odontologia usar para sempre a N95 como EPI obrigatório na odontologia uhum por causa de aerosol, porque hoje, na verdade, é, você tem esta doença, mas logo podemos ter outras. Sim, lógico. Né? Então, assim, sempre o comportamento é um comportamento interessante para se pensar. Então, existe uma tendência na odontologia de ser usado como EPI obrigatório, em vez da máscara cirúrgica. Uhum. Tá? Bom, então aí o EPI é igual para auxiliar e dentista, Tá. tá? te coloca o EPI, é, sempre entra na sala de atendimento já de respirador, de máscara, vou chamar de máscara, mas não é, respirador, é, de PFE de N95, é, e me paramento lá dentro. Isso tá? Então é... o, protetor, é, eu queria... o protetor é mais efetivo do que uma segunda máscara, vamos dizer. É, não, porque eu também já ouvi mudança e tal. Então eu coloco a, a N95 fora da sala, isso. E Mas aí eu entra posso para entrar na sala e me paramentar dentro da sala. Sim, isso ah, sim. Ah, tá, tá sim. ótimo. Tá, porque tá. falar, porque lembra assim, ó. É, não, lembra o seguinte, é COVID gosta né? O, uhum. o SARS-CoV-2 gosta de olho, nariz e boca. Tá. Se eu entrar com a sala e de óculos de proteção, eu já estou bem feliz. Perfeito. Né? Então, posso me paramentar lá. Ótimo. A gente tem que criar essa linha de raciocínio. Não pode entrar em Paranoia. Sim. Paramento lá. Perfeito. Terminei meu atendimento. Uhum. Me disparamento lá também. Estou com a N95. Tudo bem. Fe abra a janela, fecho, fecho a porta e saio. Uhum. Tá? Com a N95, e aí arruma um cantinho lá no seu consultório para armazenar essas, esses respiradores. Tá. Sua, da auxiliar, com nome, com data, com horário, com tudo muito classificado, que senão vai ficar muito longo isso. E aí eu posso tirar o meu respirador. Se eu tivesse ambiente setorizado, se o meu escritório for dentro do consultório, já começamos com um problema, mas fácil criar um. Mete um drywall lá e separa isso. Uhum. Tá? Então, é, talvez essa seja a primeira reforma dentro do, do consultório, é separar os ambientes. Entendi. Né? Porque senão você não consegue conversar com o, o paciente Lógico. com aquele aerosol contaminado. Sim, sim. Né? É, e aí, entre um atendimento e outro, aerado, tudo, a recomendação ainda é de uma hora entre um atendimento e outro. A abertura de janela, desinfecção do ambiente, isso. deixa tudo Abre, exaustor, uma hora entre um paciente isso. e outro. Perfeito. É, então nós vamos atender menos pessoas por dia. Uhum. Isso é uma certeza. Óbvio que tudo tende a se entrar num, num, numa normatização, numa normalização, Sim. né? Ficar meio que normal ou comum. Eu tenho uma dúvida, Mônica. Acho que cai o seu. E... É. Tá eu bem tenho, eu tenho... É que foi, eu acho que. É, eu tenho uma questão que eu tenho lido que a, as máscaras, elas machucam demais, né? Para gente é, na ficar verdade é, aqui um eu até é, é, tem uma pessoa que escreveu aqui, como para atendimento de criança, ela põe uma colorida. Hum. O dia que vocês colocarem e trabalharem um dia 8 horas com o respirador em 95, vocês me falam se vale a pena pôr mais uma. É, não, eu, eu é sei... É hiper difícil é. Re respirar com ela, expirar e inspirar, é muito difícil, Sim. precisa de um treinamento. Pegue uma, passe o dia inteiro para você ver, porque realmente é muito difícil. Eu tenho né? uma dúvida. E às você... vezes. É e e só para terminar, na verdade, é, é, às vezes o que acontece é que as pessoas têm até uma hipoventilação, Isso. ficam meio tonta, é meio uhum. enjoada, porque não conseguem inspirar e respirar. Se a pessoa conseguir pôr uma só para fazer a graça na pediatria, uhum. e tiver disponível. Tudo bem. Tudo bem. Tá. Eu tenho né? Mas uma não dúvida. É esse o objetivo. Por, por este motivo dela machucar muito, eu tenho lido que você pode usar, eu quero saber da sua opinião. Se eu posso usar um tipo micropor por baixo, para não. Não, ele, cortar, ele, ele, ele dificulta. Ele dificulta ele a vida. Ele dificulta. Corrente, é, a, o a respirador, cadeia. a grande característica dele é essa colada que ele dá. Uhum. Tanto que para homens a gente, pira, a gente pede para tirar a barba, né? Sim a gente precisa grudar ela fica grudadinha assim no rosto uhum. entendeu bem selada então não essa selagem é que é o não para machucar menos nada que que, que impeça a vedação Entendi. então assim fica difícil falar se esse método vai ser bom para o seu rosto ou para o meu Entendi. né é, precisa ser uma, um um mas lembre-se que ela precisa ficar vedada uhum. né é, no seu rosto. Esse é o grande lance da respiração. Tem uma aqui que eu, eu uso nas lives, a coitada já tá mais pra lá. Então, quando você coloca, uhum. ela fica mesmo, a presa. Tá. Entendeu? Ela fica... Ela fica... Grudar, né? Então, essa vedação é que é importante. A máscara cirúrgica, a gente aqui no Brasil tem só as porcaria, né? Uhum. Quando a gente vai lá para os Estados Unidos, a gente tem três níveis de máscara cirúrgica ainda. Uhum. Quando você pega um nível 3, por exemplo, esse é o grande lance da máscara. É, é, você não pode ter esses espaços, né? Exato. Então, a adaptação do respirador da máscara é extremamente importante nesse caso, uhum. tá? Então, mesmo com uma filtragem muito grande, que é uma máscara cirúrgica tipo 3, que a gente nem tem aqui, é, é, é interessante que ela não é suficiente mesmo assim. Entendi. É, então, mas eu já, eu já me ligaram, muitas pessoas já me ligaram e falaram, meu, eu não consigo respirar. Sim, porque é, difi... não é, é complicado. Ou por alergia, uhum. tem muita gente alérgica, a pele fica irritada. Então, assim, a marca da, da máscara é um sinal de bom uso. Entendi. Por incrível que pareça. Lógico. Tá? Então, os bigos... Os bigodes chineses vão ficar pior, né? É. Eu tenho também outra dúvida aqui. Eu vi que ela tem que ser colocada por... primeiro. Primeiro, é assim. primeiro. Primeiro é N95 e depois você vai pôr o gorro. Ela tem duas tiras. Isso é uma das características que fazem ela durar mais, né? Uhum. Saber que ela, se ela está inteira ou não. Então, duas tiras, né? É sempre colocando. Mas eu digo uma ela. tira. Ela vai primeiro oh, fica no, no alto. gorro. Vai primeiro que o gorro, porque na verdade eu tenho que disparamentar tudo para ir ela ficar no lugar. Ah, entendi. Então a ordem, é isso que eu queria entendeu? saber. Entendeu? É a ordem é essa. Então é, se eu tiver a ordem é sempre, mano. Se eu tiver a aí... máscara antes, uhum. aí depois o, o óculos de proteção, o gorro, o face shield, entendeu? O avental e por último as luvas. E por todas é, esse... disparamentar a luva, o avental, luva do avesso, avental do avesso, face shield de trás para frente. Corro de trás para frente, descartado, óculos de proteção, foi esse estilo de óculos de proteção, limpar e desinfetar, e lá fora da, da sala cirúrgica, a N95. Igual para auxiliar e para dentista. Isso. Tá? Igualzinho. Igual para as duas. Aí existe uma outra sequência que é essa história do, da. Aí depois, quando eu, eu vou voltar a atender, aí é que eu faço isso que mudou. Aí que eu faço a limpeza superfícies. Uhum. Então, teoricamente, aquilo tem barreiras e aí eu, eu removo essas barreiras que estão contaminadas, jogo no lixo contaminado, limpo, desinfeto dois atos, limpo um, desinfeto o outro e aí eu paramento tudo aquilo de novo, campo, cadeira, o que, o que você tiver de coberturas, eh, isso é de cada um, tem gente que tem tudo e tem gente que prefere só limpar e desinfetar, que dá mais trabalho, é, e aí eu paramento e consigo atender outro paciente, porque teoricamente o que tinha para cair em superfície já caiu, o que tinha que tá, estava que suspenso né, no aerosol contaminado, eu abri a janela e ele foi embora, uhum. ou porque eu criei este método ou, ou acessórios, que a gente vai descobrir quais são os melhores, uhum. é, e aí eu paramento e começo de novo, mas tá. certeza de que tudo aquilo está... Se contaminado, eu nunca vou ter. Por isso Bom, que eu tenho que estar tá sempre paramentada. Mônica, isso desde sempre, né? A certeza desde é desde sempre. Por isso que a gente Exato. tem que fazer o máximo possível. Isso. E por isso que, assim, cada um vai incorporando o quanto dá. Não adianta ficar neurótico. Uhum. Vai incorporando aos poucos. De acordo com porque... a sua... Isso, com o seu, a sua realidade. Entendi. Tá? E aí eu começo a atender de novo. Uhum. Tem alguns protocolinhos na hora que, diz, é, que lido com as mangueiras, mas aí vai ficar um pouco mais comprido, mas assim, lido com a mangueira e lido com a água de abastecimento. Aí a gente faz um outro dia para falar disso. É, e aí eu lido com o instrumental. Então o instrumental é aquela sequência que a gente havia falado. Uhum. Eu ponho num detergente enzimático pronto uso, que é para deixar aquela matéria orgânica caso eu não lave na hora. Uhum. Tem gente que consegue lavar. Tudo bem. Tem gente que não consegue lavar. Sim. Dentro de cada realidade. Aí eu enxago esse material e aí assim eu vou lavar com detergente enzimático. O detergente enzimático, ele é trocado sempre, ele só tem ação durante cinco minutos. Sim. Não adianta deixar mergulhado no detergente enzimático uhum. normal de lavagem, porque não vai fazer efeito, vai uhum. virar um meio de cultura aquilo. Uhum. Não adianta pôr ele seco, não adianta pôr ele em detergente enzimático e não adianta pôr ele só na água, uhum. tá? porque água também é meio de cultura. Então, não adianta isso. Quem tem a possibilidade de lavar rápido, usa o detergente enzimático normal, seja na cubo ultrassônica ou seja na lavagem manual com escovinha. Uhum. Aí enxago de novo, seco, embalo e esterilizo. Essa lavagem manual com escovinha é dentro da água, é embaixo da água que a, a auxiliar uhum. tem que fazer? Não pode isso. ser na torneira, tem que ser embaixo. É, sempre, sempre no fundo da, da pia, né? Para não provocar o aerossol. Gotículas. as gotículas é as gotículas é entendi. o aerosol sempre lembra que fica suspense e ele, o aerosol é formado pela movimentação do compressor entendi né? uhum. Uhum. ótimo tá bom é, é claro. não existe paramentação aqui zero, que puseram qual é a gramatura correta não existe uma correta existe uma mínima uhum. a palavra é essa mínimo é de 40 para cima, lembrando-se que nós estamos em escassez de TNT. Eu hoje, hoje eu fui na fábrica do TNT uhum. e o TNT, que é considerado como 40 pro fabricante, ele é na verdade 20 porque não tem fibra suficiente para produzir para todo Uau, mundo. Então você está comprando um 40 e está comprando errado. Uhum. Então eu particularmente uso 80 a gramatura, uhum. que ele não é impermeável, porque imperme... o impermeável faz a gotícula e aí quando você tira, você espalha essa gotícula por mais, uhum. mais é, superfícies, acho mais difícil de lidar com isso, uhum. mas ele absorve e não te contamina. Tá? Então quanto maior a gramatura que você conseguir, Melhor. Obviamente que quanto maior a gramatura, mais caro. É. Então, é dentro da realidade do bolso de cada um. Né? Então, vai... Sim, a gente usava o avental. Eu tenho, eu trabalho com avental, gramatura 70. Mas para fazer cirurgia. Isso. E aí, Isso. sim, a gente fazia todo aquele protocolo. Agora, esse Isso. protocolo di... virou diário. O oficial, é... é... O, o que, a diferença entre essa que você usava da cirurgia e o, e o que você vai de atendimento é que esse da atendimento não precisa ser estéreo, né? Entendi, lógico. É, esse, do, esse da cirurgia é estéreo. Uhum. E aí existem alguns outros tecidos, o TNT é um deles. Existe uhum. SMS, existe SMMMS, porque quanto mais M, mais filtro. Uhum. É, então, assim, só que isso vai se especificando e nós estamos hoje... Com os caras estorquindo a gente. Exatamente. Né? Então, Dá assim, um é muito caro, é, muito caro um tecido para mandar cortar e fazer na costureira. Exato. Ele vai sair caro do mesmo jeito, se você comprar o TNT correto. Uhum. hoje eu entrei num grupo e estava lá: ah, tem gente comprando, eu comprei a R$ reais um o método do TNT. Comprou uhum. o TNT errado, sinto informar <risos> Você comprou o TNT, primeiro que não é hospitalar, uhum. porque esse hospitalar sumiu do mercado, é. e dentre a, a, a hierarquia,